Eu sonhei que ficava cinco anos sem fazer vídeo. Quem são vocês? Ter vídeos são uma bosta. Ninguém vai ver. Ninguém vai assistir, tá ligado? E você? Não vai falar nada? Siga seu coração. Eu sou o Maquê. É, acho que eu vou voltar a fazer vídeo Que pesadelo que eu tive ah, Melhor continuar gravando o vídeo <risos>